Hoje, uma partida competitiva no CSGO, porém, todos os players estarão com a cabeça grande. E quando eu digo grande, é grande mesmo. Peguei um. Que lindo, mano. Ixi, que lindo. E é difícil jogar esse modo, afinal, algumas posições que eram consideradas seguras, agora, já não são tão seguras assim. Subiu em cima do Palácio Bert. Eu acho. Que delícia pegar do bolso, mano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 A partida de CSGO mais divertida da história. E mais difícil também. Eles querem kill. Eles querem kill. Eles querem. Eles querem kill Eita. e o pai. O pai é bom de O pai é Meu Deus. Dá aquele kill. Agora é pra esquerda. É pra esquerda.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 Agora eu tenho. Caverna aqui, galera. Nada até agora. Olha pra lá, Filipão. Vai ser o Maser exec... Acho que vai todo mundo estourar pra lá daqui a pouco. B, B, B, be. tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, galera. tudo bem. Entra aqui os cabeçudo. Malditos! Boa, boa, boa, boa. Tamo vivo, tamo vivo. E E paguei o último. Vamos. Mano, eu vou puxar uma. Eu vou puxar M4 mesmo, vai pra garantir. <risos> que lindo, mano. Ixi, que lindo. Ixi. Eu tomei. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Meu Deus. Ó, a gente vai dar chance, hein? Tá fácil pra dar a outra. Tá fácil pra dar que é outra. The prophecy is true. A gente não pode dar chance, Bopolex. Galera, eu vou meio aqui esse round que eu tô com respawn. Joga 3A aí. Vai ser agora. Caraca, eu não sei como matar esse mano, velho. Vou matar o rato? Não tem rato. Galera, presta atenção, vai ser pra B. Quota lá pra B já, laranja, confia. Eu aqui, Tá, eu tô aqui no rato. Nossa, o AG tá bem.. Nada B, pode ser da B, pode ser da B, pode ser da B. Peguei plantando, tem em cima do palácio, em cima do palácio, agora é com você, Viado. Tirei a cara aqui. Matei, bomba tá aqui. Boa. É ah, tá acertei, tá acertei, tá acertado. Ele é forte, ele é forte, ele é forte. Conta base. Relaxa, relaxa. Tem banguear, banguear pra cá. Entrou o Tetris já. Beleza. Deixei B aí, rapaziada, tem um A caverna, caverna, caverna me cagou. Caverna, tu moguesse, a caverna é, de miado, miado. miado. Tem dois pro Tetris, de miado. Ah, calma aí, calma aí, Gov, calma aí, Gov. tá costa, Ah, ele foi palácio, mano. Ele tá indo costa-falado, vira. Faltou mesmo. Foi A foi A, A, A, foi A, foi A. Tem Tetris, Tetris já, tem Tetris. Valeu. Valeu. valeu. Ah, valeu. Smocaram o meio, tá? Ai, mano, eu quero ver São Luiz aqui. São Luiz vai ferrar comigo. Tudo bem? Matei, pai joga demais, mano. Ih, jogou muito, papai. Eu não consigo te ajudar agora que eu vou passar aqui é uma boa. Vou na frente pra pegar a informação. Não. Agora eu olhei, papai! Esqueça, Ai, meu que mano. Que bala. Que bala. Tudo pra lá, galera. Tem um palácio também, tem bastante praga. Bastante mesmo. Tô aqui já na hora, tô aqui já na hora, vou machucar. Tô com essa caverna já. Matei já com essa caverna. caverna. Eu já voltei é já, eu já voltei que ele já sabia de mim. Né? Até deslocar o Filipão. Entrando lá. Areia, areia, já. Linda. 2v1, viu? 2A, 2A, 2A, 2 mil bomba. Hum. Galera, vou passar o Macau. Eu acho que o lugar mais seguro pra nós aqui é todo mundo em palácio, no Shield. Chegando lá, mano, todo mundo cai... Todo mundo cai cai bomba e come CT. Leva a bomba aí. Eu vou bangar duas aqui da caverna. Vai no shield, quando tiver na boca, eu vou bangar duas. Bangar duas, hein? Relaxa, Uma. os caras grutam não. não, maluco. Eu banguei duas. Tem... De... Cabecinha. Tem jungle também. Verila. Tem quatro? Ah, já. Que ah, hein? Eles querem kill. Eles querem kill. Eles querem... Eles querem kill Eita. e o pai... O pai é bom de... O pai é... Meu Deus, dois pra ele também, né? o pai é bom de P250, o Polex sabe. Toma, Não aquele dito. Nossa, tá pra esquerda, tá pra esquerda. Filha ah, da. Ai, respawnando. Ah, ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, moleque. Bem louco, empolgante. O pai, ele é bom de ip 50 desde a época do level 20GC, tá ligado? Como assim? Não entendi. Do level 20GC, tá ligado? Aí os caras estão com essa cabeça, mano. Parecendo gaulês. Eu vou te assim eu... E acham que eu não vou fazer esse Ace, papai. Agora eu fiquei maluco também, mano. eu não, eu não sabia de nada, não. fogo. Fui... Tá, tá. É... T... A tomar toma raão de cabezinha. Nossa, tô Vou pela bom. caverna aí pra levar a bomba cá, Matei CT Susto, polex, Mas mano um cara Eu tenho flash de cabecinha, quer rio? Aham Confia? Aham Você uh -huh. se aproxima, se aproxima mais Fica mais pronto Banguei, vira e vai Tá, jungle e cabecinha Matei Jungle, jungle, jungle Vou plantar Um X1, o cara morreu ele, será que ele vê minha cabeça? Dele? Vê. Ficou em pé, vê. Se você ficar em pé, vê. Nossa, que... <risos> Nossa. Tem janela, tem janela. Nossa, tomei um H abrindo o A. Nossa. Banguei CT. Linda, linda, linda, linda, linda. Tem game, tem game. Tá usando a Alpha Alp do, do Fallen também? Alp não. Tá usando o Mouse do Fallen, ou Polex? Não. Eu tô, Pantera. Você ganhou a Pantera Negra ou a Pantera branca, Polex? Ou os dois? Eu você. As duas, uma de cada. Boa, Fallen. Obrigado aí, já. É, então. Ai, começou um felino. Ah, minha, oh! Fallen tem seus preferidos. Ai. Ele manda pro tamanho a quantidade de mouse, gente. Né? Doe <risos> eu, sou gordo trabalhador? Ninguém quer, né? Vocês entenderam a piada do Polex, rapaziada? Dá uns like likes no vídeo dele aí pra mim. Não, não, não, não, não. Ó, tem que aqui. Ai! Que que é isso? Mano, eu, eu fui conversando e eu entrei em caverna e passei pelos caras achando que era TR, velho. Jogando ah, olha o timing que eu tomo desse cara. Tem hoje. L tem tá? L. tem tem L. tem L. L. Não tem Ó, tem Não tem tem Pois que eu tô na recarregada Watch também. Ward Chuva de flash, bora Tô cego, confia Nossa, peguei fogo Sei lá do meu tomei, pô. mano Tá caixa de fogo Nossa, eu fiquei muito cego, mano Oh my god, e o cego, filha da p... Costa, costa, eu acho Relaxa que o Felipe Gov joga, tá? Vou desmocar esse L, vou bangar pra comer liga. Tem fogo, tá? Tem. vara, vara. Boa. Nossa senhora, mano. Avançado o caberno, avançado o caberno no último. Acabou, galera. Aqui, de é verdade. Aqui, aqui já era, aqui já era. Eu fiz 40 kills. Não. não, não, não. Fiz nada, não, nem o Paletes fez, que merda. Filipão jogando bem pra caramba, parecendo a cara que como fala em 2016. E é isso aí, rapaziada, ó. Só lembrando, todos os dias aqui no canal Cachorro 1337 seus vídeos novos. É isso, rapaziada. Se inscreva, faça parte da matilha. Tamo junto, valeu. Eu rio no fim por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fala. Cachorro, oh, oh. oh. Cachorro, oh. Cachorro, oh. Cachorro, oh. Cachorro, oh. Cachorro, oh. Cachorro, oh. Cachorro, Chanel, o, oh, oh. que Chanel, o, que, que Chanel,